do seu gerenciador. Então muita gente está me perguntando aqui, hoje já que eu já coloquei a página, mas se eu quiser remover. Então esse vídeo é para ajudar essas pessoas que é iniciantes que também tem essa dúvida, beleza? Se você já gostou da ideia, cara, dessa aqui embaixo já se inscreva no canal, deixa seu like e não esquece, cara, no de, de poder, né, ativar o sininho, porque muita gente está reclamando. Então se você não vê esse conteúdo aqui, não vê outros conteúdos aqui no meu canal que eu estou entregando para você todos os dias, então você tá deixando muita grana na mesa aqui, conhecimento e experiência de conta própria, beleza? Então, não perde nenhum conteúdo não, tá bom? Ativa o sininho para você ser notificado, beleza? O YouTube vai te notificar, beleza? E outro ponto também, deixa aqui teu like, teu comentário, ok? Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo também, porque eu também vou estar tá lendo também teus vídeos para a gente poder lançar aqui no nosso canal, beleza? Então vamos para o nosso vídeo, bora! Então galera é o seguinte nesse passo aqui tá bom é, você vai vir aqui na na opção aqui ó no lado esquerdo aqui ó página tá bom você vai clicar aqui em página aparecemos aqui ó ok aqui do lado aqui direito a gente tem duas opções aqui ó de ver páginas tá é bem simples e você tem aqui a opção aqui de poder remover página então é aqui é o processo é bem simples mesmo de verdade tá não tem nem que ficar falando muita coisa tá você vai clicar aqui ó você vai só aguardar o Facebook já vai Tá, removendo essa página aqui tá bom do teu da sua conta de anúncio então não tem mistério tá bom do teu gerenciador tranquilo isso caso caso que você queira também para complementar veio tua paz pode clicar aqui ó tá você vai estar tá vendo tua, a sua página aqui ó tá que você fez tá bom se você quiser visualizar tranquilo e outro ponto também muito importante tá Esse ponto muito importante caso que você queira adicionar uma outra página você pode vir aqui ó adicionar tá você pode adicionar aqui ó tá adicionar uma página você pode vir aqui, Você pode seguir aqui, ó. Tá é, Você você colocar aqui o nome da, da página aqui, caso que você queira, tá bom? Você vai colocar aqui, você vai buscar o nome da, da página especificamente, tá bom? Você vai colocar aqui, já vai aparecer e vai colocar aqui em adicionar a página, beleza? Então o processo aqui é bem simples mesmo para você não perder essa informação, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário aqui, beleza? E se tiver também alguma dúvida também especificamente, deixa aqui também embaixo nos comentários. Beleza? Fica com Deus!